da Dai trazendo toda a bagagem de praticidade, me trouxe clareza, objetividade, saber o que você tem que fazer no trabalho e energia positiva. Porque também você tem que melhorar seu campo enérgico né? O meu estava baixo, eu estava cada vez menos acreditando que eu ia conseguir chegar ao final. E aí ela trouxe praticidade né? e a energia dela também. Toda essa carga positiva fez com que realmente eu acreditasse, não, isso é um trabalho que depende muito de mim e da divisão das tarefas para que eu consiga concluir. E assim eu concluí o TCC! <risos>